A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve a condenação a uma empresa do agronegócio para a contratação de aprendizes. A decisão confirmou a sentença da Oitava Vala do Trabalho de Cuiabá, que havia determinado a contratação de jovens aprendizes no limite de 5 a 15% do percentual da empresa, sob pena de multa de 5 mil reais. No recurso, a empresa argumentou que por atuar num ambiente rural, poderia colocar a vida dos aprendizes em risco. Contudo, o desembargador relator do processo, Bruno Eiler, não aceitou a justificativa da diferença entre trabalho urbano e rural e ressaltou que nem todas as atividades rurais são proibidas para quem tem menos de 18 anos. Além disso, o magistrado destacou que o contrato de aprendizagem não é limitado aos menores de 18 anos, mas até aos 24 anos. Música a vara do trabalho de alta floresta concluiu a migração dos autos em papel para o processo judicial eletrônico, o PJE, e se tornou 100% digital. No total, 230 processos físicos foram digitalizados após cinco meses de trabalho e agora podem ser consultados pela internet. A presidente do TRT de Mato Grosso, desembargadora Elinei Veloso, foi eleita para presidir o Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor. A eleição foi na última reunião realizada em Brasília e ela ficará à frente da entidade no ano de 2019. O Coleprecor